Tem uma coisa sobre a questão das favelas, quando a gente fala de história das favelas. Primeiro a gente fala de uma multiplicidade imensa. Então, assim, é, cada comunidade tem, tem seu percurso, tem sua história. O que eu posso contar aqui é uma linha de raciocínio de algumas, algumas questões gerais que vão marcar um pouco essa história. As favelas do Rio de Janeiro tem, tem essa história, né? Nasce desse momento ali, virar final do século XIX, começo do século XX, onde eu tenho, é, ali no Morro da Providência, onde tem os segrestos da Guerra de Canudos, que estão trazidos né da guerra e que é prometido, uma série de questões para esses soldados né, que lutaram nessa guerra, e que eles foram abandonados ali na, na região do caso do Porto. Então, assim, a gente estava entrando numa república que mantinha um projeto de embranquecimento do país. Então, assim, tem um documento de 1821 que ele falava, por exemplo, de que deveríamos misturar as raças para nos tornarmos europeus, branquear, limpar o sangue, e que eh, também poderíamos assim a, a população negra reduziria através das doenças e do da raça fraca. Então assim, a gente tinha um projeto abertamente instituído de redução da população negra para que em 100 anos fôssemos todos europeus. É nesse contexto de ideias pseudocientíficas e de um projeto político de um país que tem o abandono dessas tropas ali no caso do Porto, que nasce este morro com esse nome no Morro da Favela, segundo contam os historiadores, por conta dessa questão de uma vegetação, que era favela, uma, um arbusto que era semelhante ao que existia em Canudos e que, portanto, seria utilizado para esse morro. O próprio Morro do Castelo, que foi o local de fundação da cidade acabou sendo abandonado pelas elites. Foi um local de que essa pobreza varrida, dos espaços é, baixos da cidade foram subindo. Depois, esse morro é demolido nos anos 20, por, exatamente porque tinha populações pobres ali, é, a gente tem uma sequência de tentativas de demolição de morros dali no centro que estavam sendo ocupados por populações pobres e negras. Aqui é uma charge de 1909, se não me engano do onde tem o Oswaldo Cruz penteando delegacia de higiene, que era essa ideia de limpar os morros das populações pobres e negras, aqui representados como se fossem piolhos, né? Basicamente, esse olhar que trata moradores, pessoas, como insetos, é que sejam uma praga urbana. Para quem não lembra, e já existiu isso, o governo Marcelo Alencar, ali, meados dos anos 90, uma coisa chamada premiação faroeste. A polícia que matava pessoas sem favelas recebia condecoração e aumento salarial. E aí, começo de anos 90, tem a Operação Rio, primeira operação militar é, em favelas do Rio de Janeiro, com diversos abusos é, denunciados a nível internacional. E aí a gente vem, anos, anos 2000, e aí, 2000, 2015. E aí, a gente vê uma sequência que talvez o Latuf tenha, seja um, é, consiga trazer o um impacto dessas, dessa lógica aí, para a gente poder conseguir se indignar, porque dentro da nossa lógica a gente. Ainda tem uma compreensão que em determinados territórios é natural que aconteça uma violência do Estado, é natural que a gente tenha um caveirão que é uma arma de guerra, que só países sem guerra têm, têm equipamento semelhante. A gente tem esse equipamento para matar nossa própria população. Conscientizar pessoas é uma coisa muito delicada que assim você envolve afeto, você envolve carinho, você envolve Talvez, se a gente puder ter mais espaço, a gente possa falar o que é está que acontecendo com a gente, sobre nossos medos, sobre a questão, enfim, a dificuldade financeira. A gente, grupos onde a gente consiga se ver como gente. Se pudesse dar um, uma ideia, assim, para a gente poder começar a pensar isso, como é que a gente dialoga com os grupos de pessoas acessíveis que estão perto da gente. Como é que a gente faz isso? A gente fala sobre o que, é que a gente está vivendo, a gente fala sobre afeto, como é que a gente se cuida? Como é que talvez a gente precisa criar espaços de autocuidado? Eu conheci o fazendo desde o primeiro encontro que a gente teve com a rede lá no centro da cidade e me chamou muito a atenção a forma como eles conseguem organizar, mobilizar os jovens, os adolescentes, trazer eles para dentro do, do projeto e fazer com que eles trabalhem na comunidade, transformem a comunidade. E eu sempre quis aprender como fazer isso. O curso também está sendo um divisor de águas. É, normal, eu, eu, novamente, encontrei com a Fazenda, quando a gente esteve junto em Santa Teresa também com a rede E hoje aqui com a Lide e com a Yara, eu trabalho dentro do projeto, dentro da comunidade, com as famílias, com as crianças e adolescentes. Está tomando um outro rumo, mas um muito melhor, é, mais agregador, é, mais transformador. Acho que mais me transformou e me transformando, está transformando o trabalho e todos que, é, que a gente consegue atingir. Os dois estão tentando decifrar qual é o número, se é um nove ou se é um seis. Apesar do número ser bem parecido, cada um tem uma visão diferente. Para isso é preciso ter diálogo. Essa imagem, ela mais ou menos, ela diz para você se colocar no lugar daquela outra pessoa que você está julgando, entendeu? Não tem uma única saída. Eu acho que os dois apontam caminhos, e aí eu acho que é isso, é entender que, dependendo do seu ponto de vista, você não vai conseguir convencer o outro a seguir o que você acredita, né? mas que, você, que o outro saiba te respeitar e que você também saiba respeitar o outro. E aí, é, acho que é um dos maiores desafios que a gente, assim, enquanto sociedade está tendo aí, enfrentar. né Eu acho que tem uma coisa que que surge a partir do momento em que você está aberto para a construção coletiva. É, o respeito pelo outro ele não é só você se colocar no lugar do outro. É você entender que a sua verdade ela não é única. Tem várias verdades. Nem sempre a sua verdade é verdade. Mas ela é sua. Ao, ao momento que você está trabalhando com um coletivo, que você está numa coordenação ou numa instituição, o ponto de vista de todo mundo tem que ser levado em consideração. E a ideia de que vai nivelar conhecimento, não vai. As pessoas elas têm o conhecimento diferenciado por causa da questão cultural, de onde ela nasceu, o que ela aprendeu, se ela foi ou não, ou saiu da, da, do lugar onde ela vive, teve contato com outras pessoas, pelo menos saia do lugar, dá uma voltinha no seis ou no 9, muda de lugar, a gente junto pode construir um terceiro conhecimento que não é nem o meu e nem o seu. Então, é isso que a gente está fazendo aqui no curso, porque a gente ouve assim, ah, eu fiz um projeto, não deu certo, e ninguém quer participar, ninguém quer se mobilizar, mas quando é que eu um pouco que eu vi, a visão do outro, o ponto de vista do outro sobre o que eu estou fazendo. Então, esse momento de avaliar o que que a gente está fazendo junto ou separado é muito importante em todas as ações, porque isso é que vai dar a gente ao respeito ao conhecimento prévio. Ninguém vai deixar de ter conhecimento diferenciado, mas a gente vai levar em conta todos os conhecimentos. Acredito que a nossa conversa, quer dizer, e aquilo que eu posso contribuir, está ligado um pouco à ideia de que a mobilização sustentável, a mobilização democrática e produtiva dos territórios, a ideia de território construído, a ideia da favela como um território construído. E, como vocês colocaram, ele é construído por ancestralidade, ele é construído por mulheres, ele é construído na luta pela alimentação. Ele é construído na luta pela educação, alfabetização, contra as remoções, na prática das hortas urbanas, na prática da segurança alimentar, na solidariedade cultural, no jongo, na capoeira, nas múltiplas expressões né, que aqui apareceram e que demonstram que cada um dos territórios, cada uma das organizações e cada uma das pessoas traz essa contribuição para esse esse tecer de relações que apresentam essa diversidade. A favela tem hoje centralidade como referência para pensar a cidade. A favela é um espaço de força de trabalho, de força de produção, de força de mobilização, de força cultural, e ela é lida, relida e disputada de várias maneiras. Aqui, antes de entrar, eu li um pouco qual é a leitura social e o estigma que é abordado para cada um. O Vidigal é visto como um bairro, um morro, etc., e um lugar que não tem traficante. A Cidade de Deus como um lugar perigoso, não sei o quê. A Rocinha como um lugar de interesses comerciais e produtivos, etc., etc. E a gente vai vendo cada lugar, as escalas, os objetos variados, e a favela se apresenta como multiplicidade. Então, a primeira questão para nós, ler o tecido social, é discutir o conflito em torno da alta, e da capacidade de fazer cidade por parte das classes populares, dos grupos humanos, dos ex-escravos, dos nordestinos, dos migrantes, com a liderança fundamental das mulheres, constituir a capacidade de produzir moradia, de produzir cidade, de gerar bairros. Tanto é que uma coisa nova, eu vi aí que por volta de 1988 na dinâmica da Constituinte, e depois começaram a chamar áreas é, como Cidade de Deus, de bairro, Vidigal, bairro, Maré, bairro. Interessante isso, por quê? Porque houve uma disputa chamada Favela-Bairro, não o programa do César Maia, Favela-Bairro, mas a ideia de que era uma aspiração democrática central o conceito e o tratamento nas políticas urbanas que considerassem as favelas bairros. O Rio de Janeiro é um lugar onde as estratégias de remoção e as estratégias de resistência produziram novas resistências depois da remoção e novas remoções depois da resistência, mas muita resistência de tal maneira que a cidade não conseguiu excluir do mapa a potência da periferia e de tal maneira que a relação asfalto e cidade com todas as segregações e com toda a guerra, ela nitidamente não consegue fechar a população no gueto. Por quê? Porque a cidade depende da produção e da força de trabalho. Nós vivemos a era da cartografia. O poder cartografa, faz-se mapa para a guerra, mapa para a ocupação mapa para exploração de recursos, mapa para ocupação, mapa para os negócios. Faz-se mapas e vive-se mapas para fazer circulação, mobilidade etc. Então, é fundamental que agora a gente compreende e faça essa leitura. A Casa Fluminense faz, os movimentos sociais têm feito cartografias das suas práticas, têm pensado como ler o território, ler a Zona Oeste, ler a Serra da Misericórdia, ler o, o, o Maciço da Tijuca, ler o conjunto da, dos espaços urbanos. É também como cada um de nós pode ler e articular movimentos, atores, em redes, com dispositivos, com mecanismos, pode reler os espaços uma coisa que o Cunga falou e que a gente vai trabalhar e no final ainda, que é a metodologia de mapeamento, né? de como é que a gente vai fazer um mapa referencial lá do, do Salgueiro e do trapicheiro. As comunidades elas são diferentes, elas têm problemas diferentes, mas uma coisa a gente está ligado, que é o espaço de disputa sempre, dentro das favelas ou fora delas, a gente está sempre no espaço de disputa, Sim. e as questões das, da violência é, simbólicas, né? que é a questão da segregação, e a agenda da guerra. Essa violência, essa violência ela é bastante simbólica, mas ela é, está o tempo todo perpassando é, a vida de todo mundo que está aqui foi me despertando uma vontade de crescer profissionalmente, uma vontade de crescer socialmente, uma vontade de crescer como pessoa, como Ana Paula, como mulher, como preta. E foi eu fui descobrindo coisas em mim que estavam adormecidas que eu não tinha ideia da onde se colocar, né? É, onde me colocar, onde que eu, que eu iria me colocar, as quais as coisas que eu iria lutar. Então, com o tempo, o curso foi despertando essa vontade ainda mais de crescer e de vencer que eu tinha. estou é... muito feliz pelas coisas que eu agreguei aqui, estou muito feliz pelas coisas que eu descobri, pelas coisas que eu vou levar daqui e, principalmente, o curso me deu uma vontade de não parar e que isso prossiga e que essa vontade de crescer mais prossiga e essa fome nunca acabe e que eu vou agregando. O quanto mais eu precisar, o quanto mais eu puder, não só para mim, eu acho que a partir do momento que eu me entrego para saber e para e buscar, eu não estou só buscando por mim, eu estou buscando por pessoas que não podem estar aqui e eu estou buscando pela minha comunidade também. Hoje eu quero entender um pouco é, o que vocês sabem do conceito de ideologia tem vários é, escritores sobre o conceito de ideologia, tem, é um, um conceito que ainda não está não, não fechado, que bom que não esteja, né? mas que é muito importante né, nessa construção de projeto de, de, de, de mundo. Né? E até para definir quem somos nós, né? e o que, que a gente está fazendo nesse mundo, está ligado à questão da ideologia. Eu entendo que a ideologia é um conjunto né, de, de ideias, de valores, pensamentos que se torna concreto na forma de, de cada um é, se torna, como é que se diz, uma coisa concreta e vai desenvolver, vai, vai é, desenvolver na sociedade e, algo para que se agarra para acreditar, por exemplo, aí pode se ser ideologia política, social, cultural, religiosa, que pode disseminar várias ideias positivas e negativas. Eu penso assim que a questão assim é uma ideia, até como a, a colega anterior colocou, mas essa ideia ela busca um objetivo, ela tem algo específico que ela busca para estabelecer aquela, um conceito e um costume. Por exemplo, é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso é ideologia. Aí, esse ano, foi eu tenho aqui no caderno, foi colocado assim, é, agora eu vi isso, Deus, Pátria e Família. E que sentido? Né? No caso desse ano, agora, 22. Qual é o Deus? Qual é a Pátria? é a família. Então, quando se, assim é uma ideia que surgiu, foi uma ideia. Mas essa ideia, ela busca um objetivo comum. Ela busca estabelecer é, algo dominante, né, que vai dominar, controlar e segmentar o, um público-alvo. A gente pode é, ver ideologia eu não olhando só essas discussões que estão hoje postas na internet, no Facebook, no zap. Né? E eu vou. É, o Lindomar ele acabou falando algumas é, ideias né? que hoje estão tá permeando as discussões. Né? É em tudo quanto é lugar, e, quando... e aí eu pergunto a vocês, vocês têm ideologia? Qual é a ideologia de vocês? Vocês têm ideologia? Será que a rede Favela Sustentável tem ideologia? Todo mundo tem. Todo mundo tem, em particular, todo mundo tem uma ideologia. Aí você entra num grupo social em que você se, assemelha, você se assemelha com alguns grupos e aí você se junta com pessoas com o mesmo ideal que você e assim você forma um universo social com as mesmas ideologias. Mas todo mundo, eu acho que todo mundo tem. No momento em que você tem um pensamento, pensa na sustentabilidade, ou você pensa no meio ambiente, você tem ideologia Aí você tem. Você tem um ideal a cumprir. Né? Você tem pensamentos a cumprir. Aí você se junta. e eu me junto com camadas de pessoas que tenham é, ideais parecidos com o meu, e aí formam-se grupos com ideologias parecidas com o meu. Eu lembrei daquela música do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver, né? Então, assim, eu acho que se você não tem, você precisa de uma para viver. Então, assim, eu acredito que todo mundo tem. Como a Heloísa falou, né? E assim vai se formando os grupos e esse conjunto, né? porque todos nós somos diferentes, mas muitas vezes a gente tem as mesmas ideias, os mesmos pontos de vista. Vocês percebam como é que tem uma ideologia de projeto de cidade, como é que tem uma ideologia de apagamento da história, das comunidades, das favelas, como é que tem uma ideologia de uma cidade que ela é partida, que ela nega o direito sobre a, a gente? Como é que ela nega a pobreza? A gente está vendo hoje famílias inteiras é, passando fome debaixo dos, dos viadutos, mas a gente ainda tem uma questão que é apagamento da pobreza. A ideia, né, é, é que vocês percebam quanto é que vocês têm conhecimento, né, acumulados e que produzem esse conhecimento a partir do trabalho comunitário de vocês, a partir da vivência de vocês.